Iniciar o lançamento desse Lula Livre, Lula Livro, que é um manifesto pela liberdade do Lula, assinado por 90 autores. E certamente todos nós, autores e, e, e leitores, gostaríamos de estar aqui numa noite histórica, nesse teatro histórico oficina celebrando a liberdade do Lula e não pedindo a sua liberdade. Mas, acho cada vez mais claro, né, se alguém ainda tinha dúvidas, dessa prisão, que é um golpe né, midiático, jurídico, político, cada vez se tornando mais claro as últimas entrevistas e repercussões desse final de semana deixou ainda mais evidente, né? Então, a gente vai começar esse ato lendo o texto de abertura do livro, que é o manifesto assinado pelos 90 autores que certamente aos Zé Celso chegando, salve Zé. É, certamente, se nós tivéssemos mais tempo, seis meses, para organizar essa antologia, certamente haveria muito mais autores, mas não teria sentido esperar. Nós fizemos, é, num prazo, pode dizer, até quase um milagre é, de conseguir ter feito esse livro em poucas semanas, seis, sete semanas, desde o momento que a gente, eu e Marcelino Freire, discutimos e pensamos em fazer esse livro até ele estar tá pronto, está impresso e está aqui, nessa edição da Fundação P.C. Abramo. Então, eu vou iniciar lendo o, o, esse texto de abertura, que é a tomada de posição, eu acho que uma coisa inédita, na, pelo menos na história recente, no Brasil, de 90 escritores, se unirem, está aqui Marcelino Freire... Lula Livre! Eu não estou ouvindo! Lula Livre! Então eu vou iniciar lendo esse texto. Lula Livre, Lula Livro, tem uma epígrafe de ninguém menos que Camões. Não mais, Musa! Não mais, que a lira tenho! destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não lhe dá a pátria, não, que esta, que está metida no gosto da cobiça e da rudeza de uma austera apagada e vil tristeza. Parece que esse texto foi escrito há uma semana, não né? Joseph K., o conhecidíssimo personagem de Franz Kafka, se vê enredado em um processo judicial cujas origens desconhece e cujo desenrolar vai se tornando cada vez mais obscuro, sórdido e absurdo. O processo a é que assistimos no Brasil contemporâneo contra uma figura pública central da história política dos últimos 40 anos guarda semelhanças e dessemelhanças com o enredo kafkiano. Se o seu desenrolar expõe uma lógica absurda, suas origens e fins são muito delineáveis. Travestido com togas cheias de furos e remendos, simulação grosseira dos ritos legais que deveriam nortear a justiça com J maiúsculo, ele obedece a princípios e a um calendário com objetivo calculado. Eliminado a disputa presidencial de 2018, o candidato com mais chances de vitória. Orquestrado sob o pretexto de combate à corrupção, combate sempre bem-vindo e necessário, sua utilização camufla, porém, objetivos maiores. Barrar as importantes mudanças que estavam em curso no país, muitas delas resultantes de demandas seculares, principalmente a mais significativa, mas não a única, a retirada de 36 milhões de brasileiros do cinturão de miséria por meio de políticas, programas e investimentos sociais reconhecidos e valorizados internacionalmente como já visto em outros momentos da história recente, sob os mesmos pretextos e com métodos semelhantes, o que se concretiza é um golpe contra os interesses da maioria da população para manter os privilégios de uma minoria. Basta verificar que, logo após a consolidação da primeira etapa do golpe, uma das medidas aprovadas pelo Congresso Nacional foi a reforma trabalhista, que retira direitos históricos dos trabalhadores e agudiza ainda mais a crônica desigualdade socioeconômica brasileira. É nesse contexto que surge este livro manifesto. Mais do que um documento literário, o que se pretende é um documento claramente político, com as armas que os autores utilizam em seu fazer criativo: poemas, contos, crônicas, ensaios e cartoons os 90 poetas, prosadores e cartunistas aqui reunidos de todas as regiões do país atenderam ao chamado na urgência dos fatos em curso no Brasil para manifestar seu inconformismo com a prisão política do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em um prazo curto, de poucas semanas, autores que consideram a prisão de Lula uma aberração jurídica política midiática, com o objetivo maior de tirá-lo das eleições presidenciais deste ano no tapetão, na cara dura, fizeram questão de levantar a voz e enviar suas colaborações inéditas em livro. O título é uma clara tomada de posição de todos os autores pela liberdade de Lula mas a temática dos poemas, contos, crônicas e cartuns vai além. Em rápidas pinceladas, determinadas pela urgência da iniciativa, procura manifestar o descontentamento com as mazelas de um país massacrado pela histórica e brutal desigualdade socioeconômica e pelo retrocesso social, político, cultural e mental, representado pelo golpe de 2016, quando a presidenta Dilma Rousseff, eleita por 54.501.118 brasileiros, foi destituída através de uma manobra orquestrada por setores políticos, jurídicos e midiáticos, a pretexto de prosaicas e, já esquecidas, pedaladas fiscais. O ódio abertamente fomentado na população por grande parte dos meios de comunicação de massa, o cinismo de acusações generalizadas, muitas vezes disparadas por notórios personagens aviltantes, e o escânio com as regras do jogo democrático, manipuladas ao bel prazer de interesses obscuros, repetiram uma liturgia já vista em outros momentos históricos do Brasil posta em prática sempre que se procura uma ordenação mais justa na vida social e econômica do país. O propósito desse livro, portanto, é o de unir as vozes desses autores aos movimentos nacionais e até mesmo internacionais contra a farsa da prisão do ex-presidente Lula e contra a continuidade do golpe antidemocrático representado por sua exclusão do processo eleitoral de 2018, pelo fim da prisão política de Luiz Inácio Lula da Silva, pelo direito dos eleitores votarem ou não em sua candidatura para a presidência da república, pelo retorno do Brasil à normalidade democrática é que se deve à existência deste Lula Livro. Eu peço! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Eu, eu pediria que quem estiver! Lula, que... Lula livre! Lula livre! Lula, livre. Lula. Eu vou pedir para o Marcelino Freire ler o nome dos 90 autores que assinam Olha, esse é livro. É muito importante ler o nome dos autores e autoras, porque todos generosamente participaram né, desse ato político, desse livro manifesto. É muito importante, alguns aqui presentes, a gente vai chamar alguns autores para cá. Então... Deixa só... É, tá um instantinho aqui ó Ademir Assunção né na organização e participação do livro mais barulho para Ademir Ademir Assunção Ademir Demarque Adriane Garcia Afonso Henrique Neto Alberto Lins Caldas Aldir Blanc Alice Ruiz André Del Fuego Antônio, Tadeu, Wojtoschowski, Woj Arthur Gomes, Augusto de Campos, Augusto Guimarães Cavalcante, Beatriz Azevedo, Bena, Bernardo Vinhena, Binho, Caco Galhardo, Carlos Moreira, Carlos Renó, Celso Borges, Celso de Alencar, Chacal, Chico Buarque, Chico César, Chico César! Cláudio Daniel... Diana Junques, Douglas Diegues, Edmilson de Almeida Pereira, Edivaldo Santana, Eutânia André Eric Nepomuceno, Evandro Afonso Ferreira, Fábio Giorgio, Fabrício Marques, Fernando Abreu, Ferrez, Flávia Helena, Frei Beto, Gero Camilo Gil Jorge, Glauco Matoso Gessé Andarilho, Joca Rainer Sterron Jorge Alan Firiolini José, José Liviana Batista JP Medeiros, Juvenal Pereira Karen Karen De Bertoles, Laerte Lau Siqueira, Linaldo Guedes Líria Porto, Lucas Afonso Luciano Hidalgo, Luiz Roberto Guedes Manuel Herzog Marcelino Freire Eu aqui também tô aqui nessa porra Massa Barbieri, Massa Denser, Maurício Arruda Mendonça, Noemi Jaffe, Patrícia Valim, Paulinho Assunção, Paulo César de Carvalho, Paulo de Toledo, Paulo Lins, Paulo Moreira, Paulo Stocker, Pedro Serrano, Raduan Nassar, Raimundo, Car... Raduan Nassar. Aliás, o Raduan mandou um grande abraço. Ele não pode vir, mas ele mandou um abração para todos aqui. Raduana Sá, Raimundo Carreiro, Ricardo Aleixo, Rigaldo Silvestri, Roberto Estrela Dalva, Rodrigo Garcia Lopes, Ronaldo Cagiano, Rubem Jardim, Sandro Saraiva. Esse mestre, grande poeta, grande editor, que veio direto de Belo Horizonte, ele está aqui, o nosso grande, assim, inspirador sempre, Sebastião Nunes, um grande abraço para você, Sebastião. Serafim Petroforte, Sérgio Fantini, Sérgio Vaz, Sérgio Vaz da Cooperifa! Sidney Rocha, Suzana Bussato, Tasso de Mello, Theo Adorno, Vanderlei Mendonça, esse parceiro maravilhoso que nos ajudou a imprimir o livro, a imprimir e a diagramar. Valdo Mota, Wellington Soares, o Wilson Alves Bezerra. Eba, Wilson Alves Bezerra. E Chico Sá. Muito rapidamente, a gente vai chamar algumas participações aqui no palco, mas, rapidamente, não podemos deixar de agradecer algumas pessoas aqui, é muito importante, o, o vídeo, o site com o Thiago Salgueiro, site, fotografia com Jorge Alange Filiolini, que também participou da antologia, Vanderlei Mendonça no projeto gráfico, desenho da capa do Sandro Saraiva, a versão do e-book do Ximenes Prado, Agradecer ao Teatro Oficina Um aplauso a esse patrimônio, a esse teatro Zé Celso Martinez Correia Mais barulho! Barulho! A Fundação Peseu Abramo Que no, nos... E agora... A Demia é com você E é com o Zé Celso! Barulho! Zé Celso que é o anfitrião Boa! Desse teatro histórico Vamos ouvir o Zé Celso, nosso anfitrião, Zé Celso. Livro. Livro. Livro. Lula livre. Livre. Livre. É. livre. Realmente, depende de cada um de nós nesse momento. Cada um de nós livra o Lula. E tem que livrar, porque o Lula é um talento extraordinário que surgiu na, na sociedade brasileira, na política brasileira. Acima de tudo, é um, é um ator, é um político extraordinário. Só comparar a Getúlio, a Leonel Brizola. Ele faz parte da grande arte que é a política. E, nesse momento, ele, depois que ele conheceu a Sônia Guajajara, que pôs o dedo na cara dele e disse, olha, vocês não fizeram nada por nós. Ele atualmente sacou, ele sacou o que é exatamente a importância das, das terras, das terras, para, para os seres que cuidam da terra, não somente os indígenas. Os indígenas sagram as terras, têm essa sabedoria, sagram as terras. Nós aqui do Teatro, que vamos fazer 60 anos, também sagramos não só esse teatro, não só. O entorno da, do Bexiga, do, do, Bixiga, do Parque, Rio, uh, Parque Rio das Artes do Bexiga, como todo o bairro do Bexiga. O, o bairro do Bexiga é um bairro sagrado e ele está ameaçado de ser exterminado agora, porque houve um acordo entre os candidatos. O candidato presidente da República, Alckmin, o. o não, não gasta muita energia, não. Não gasta. Aquele cara é muito. É um chuchu de picolé. Não, calma. E o outro, né? O Dória. Isso. Eu desafio o jornalismo a botar, pesquisar, saber como é que é o negócio. Peraí o seguinte, o Silvio Santos sempre quis trocar o terreno dele, desde que foi tombado pelo IFAM. Ele dizia assim, não, não quero empatar o serviço de vocês, nem eu quero que vocês empatem o meu. Eu fui, nós ficamos amigos e tal, mas, de repente, depois do Pitman, sabe o que ele fez? Depois do golpe, mano, ele, ele não quer mais trocar o terreno dele, ele quer tem o um monopólio do bairro do bexiga para revitalizar o bairro. Revitalizar. Não, revitalizar é a palavra que ele usa, mas a palavra certa é genocídio, expulsar a população toda. A periferia central de São Paulo é um luxo, que o bexiga é a periferia central. Nesse lugar existe povo, o mesmo povo que está nas periferias existe aqui. E perto de teatros, de, de cantinas, de uma vida vivida de uma maneira que, que, que precisava, assim precisava de muito incentivo para as pessoas. As pessoas aqui são, são muito massacradas. Nós, inclusive, do Teatro Oficina, nesse momento estamos na mesma onda do, do Lula Livre. Nós estamos... No, de, é, e do Parque Augusta. Claro, não, isso não para, isso não para. Mas, não, mas acontece o seguinte, eu acho importante é, que algum jornalista tenha coragem de estudar o caso, porque foi uma coisa de sessão de um bairro, a começar por um teatro, para massacrar um povo. Quer dizer, é uma coisa que a gente está vivendo um momento, nossa, imagina roxar a saúde, saúde é a gente. É a vida, é a vida, a saúde por 20 anos. É ridículo, acima de tudo, porque nós não podemos permitir. Todo mundo tem porção de vida, todo mundo quer viver, todo mundo quer viver com alegria. É? Todo mundo quer viver, está todo mundo sendo... Você vê as ruas cheias de moradores de rua. Essa, essa situação é só que nem vou falar nela, porque eu estou nela, estou vivendo, nós todos estamos dentro dela, mas nós temos uma coisa importante. Nós temos, nós somos, em um certo sentido, o renascimento. Porque o que está aí é um quadrado morto, é uma fase do capitalismo imobiliário que traz o um momento da maior corrupção no mundo, que é a de uma desigualdade. Nunca na história da humanidade houve tamanha, desigualdade como hoje no mundo inteiro, no mundo inteiro. E nesse momento, porque eles estão apavorados, esse, esses golpes todos, esse endireitamento do mundo, é uma reação deles a todo o movimento que veio desde, mesmo durante a ditadura, teve 68, teve movimento subterrâneo, teve luta armada, a gente, a gente nunca se permitiu que isso Aí houve a Constituição de 1988, nós tivemos um momento luxuoso com o Lula. Imagina o Lula, o Lula ele, ele, ele é um. Hoje em dia, ele tem uma compreensão do que o chamo. Eu chamo muita atenção de vocês para isso, que é muito importante. Nesse teatro, inclusive, a gente pratica isso para a cosmopolítica. Quer dizer, cosmopolítica é o momento que você liga o social ao, ao cósmico. E o que é o cósmico? É o sol, é o ar que você respira, é a terra que você pisa. Não, tem, não, não se trata de uma coisa espiritual. Não é, é concreto. Tudo isso é concreto. E nós aqui que estamos ameaçados, que estamos aqui há 60 anos, nós somos, nós somos índios. Nós sagramos esse lugar que nós estamos e nós não admitimos isso. Então, passa a ser uma luta, o Lula representa uma luta de todos pela vida, pela vida. Por isso que a política tem que ganhar uma coisa, ela tem que deixar a seriedade, saber que a vida é trágica, mas é cômica. É ridículo, dá para rir, tem que rir. Alegria é a prova dos nove. Sem alegria não se muda nada, com cara feia, um cara de militante. Isso já era. É verdade. A gente tem que entrar nas coisas de corpo e alma, inteirinho. A gente tem que se dar, as coisas que a gente se dá. A ideologia é uma coisa morta. Eu não tenho ideologia nenhuma. Nem quero saber. Eu não tenho porque eu quero. ideias, como diz Oswaldo de Andrade, levam as pessoas a queimar gente em praça pública tal, por ideias. São as ideias que nos dominam. As ideias abstratas, abstrações desse capitalismo que não nos reconhece como gente, como bicho humano. gente Gente mesmo, de verdade. O Lula é uma... Realmente é um ser, eu disse é um ser cosmopolítico, porque é um ser, cara, que, como se diz na minha linguagem mais favorita, que sabe das coisas. O Lula sabe das coisas. Sabe. Ele não é, ele não é só um político no estreito senso, ele é um, como tem a mulher da vida, puta, ele é o homem da vida, um ser da vida. Ele, foi, ele passou já por tudo que tinha que passar. E está passando por um momento fabuloso, um movimento que se, que se compara ao suicídio do Getúlio, porque ele prefere ficar preso do que uh, ser libertado e não poder concorrer às eleições. Quer dizer, ele está lutando por uma causa. Muita gente não compreende a grandeza dessa causa. Né? Não compreende, não sabe porque foi numa balela de, desse, de, de um judiciário que, felizmente, nos Estados Unidos não existe, mas um judiciário que, que atualmente, é a ideologia dominante, não é? o, o, do, do grande Moro. Moro? Moro? Moro. Qual é? Não dá. Não. Nós fizemos aqui uma peça chamada do Arthur, eu, esse, esse casaco aqui é de índio do México, está numa hora que ele dizia: para dar um fim no juízo de Deus. A gente não precisa de juízo, a gente não precisa de juiz. Nós somos nossos juízes. O, o, o, o juízo, é, porque a gente vive sob a tirania do juízo bíblico lá. Sobre a teoria do Freud, do superego, isso é, da polícia na cabeça, não tem polícia nenhuma, tira... Fica com o um, um ego e o ídio, o inconsciente, que já dá para tudo. Não precisa ter polícia interna. Por isso que a política tem que ganhar uma forma, uma forma de alegria. A gente só vence -se, se conseguir criar toda uma atmosfera de, de primavera, se for uma primavera brasileira. É uma coisa, porque, por exemplo, hoje, todo o mistério, a coisa mais desprezada do mundo chama-se teatro, até então. O próprio Oswaldo de Andrade, quando escreveu O Rei da Vela, disse a esse ejeitado, enjeitado, o teatro brasileiro. E a, mas é que, nas épocas como essa, o teatro surge os teatros todos estão maravilhosos, estão cheios de gente. Ontem eu vi uma peça extraordinária aqui, e a peça é peça extraordinária em todos os lugares. Quer dizer, há um levante da condição humana, do poder humano, do poder do bicho-homem, ligado à natureza, evidente, ligado ao bicho todo, a natureza animal, vegetal. Quer dizer, é o momento de você assumir totalmente que você é um ser terráqueo, e que você tem uma coisa chamada... Desejo e liberdade. Não, são duas coisas que todo ser humano tem. É uma coisa que está acima de tudo e abaixo de tudo. E os baixos são muito importantes aqui, ó, a política precisa rebolar. Em Portugal, a gente estava criar, criar, poder popular, criar, criar, poder. Ah, a revolução faz quem, quem cria com tesão. É de baixo para cima. Ah, ah. É de cima para baixo. Ah, ah. E Portugal ia nessa, porque foi uma revolução que ninguém conhece. Vai sair um livro que vai mostrar um momento de democracia direta e um golpe que veio através da televisão. De repente os, os, havia o um movimento dos dos soldados, dos soldados unidos, venceremos, a televisão era livre, era uma janela aberta, Tava um, um, um sargento falando, eu estava montando um filme sobre Moçambique, lá com um, um outro, com o Celso Lucas, nós montando o um filme, e de repente, estava no restaurante, de repente entra uma imagem do Columbia Picture, e começa a aparecer uma porção de enlatado brasileiro. Foi um golpe, gente, dado, pela televisão. Uma coisa assim inacreditável. É uma coisa que o mundo nem sabe disso. E nós estamos com um material todo que a gente tem que soltar, porque a gente viveu isso, a gente sabe disso. Não é? Isso tem que virar livro também. Mas, enfim, o que é mais importante é foi que, o foi que, é que a gente vai recebendo no corpo através dessas revoluções todas. É o corpo humano junto, ligado, ligado. Por exemplo, em Moçambique tem uma coisa muito bonita, eles, eles dão as mãos, olha aqui a mão. Dão a as mãos, da... assim ó, não, mas eles fica assim ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem, Chico. vem cá, Chico. vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Chico. <risos> mão quente, cara, que mão quente. O Chico aqui, aqui, é lá Moçambique, aqui ó, vem mais junto, sobe, Suplicy. Eles ficam mais juntos, mais juntinhos. Eles cantam assim. Oh, todo mundo pode cantar, quer dizer, estamos juntos. Vamos para cá, vem para cá. Estamos é, juntos, quer dizer, em, em, em, em moçambicano, uma das línguas de Moçambique, é Olimambo. Estamos juntos, perguntou. E o povo responde. Olimbá, Olimbá, Não vai é... Tchic, tchic, tem swing, técnica, que é a África! E a política precisa de swing. Olimambo, Olimba, Olimambo, Olimba Olimba, se todo mundo se der as mãos. Epa! todo mundo Vamos, mal, vamos dar a mão, vamos dar a mão. Vamos Esse é teatro, cara. Os corpos têm que estar juntos, você tem que sentir o calor das pessoas, isso que dá força. Isso que dá força. Mão dada, as mãos dadas. Junto, corpo junto. E swingando, e swingando, e swingando. Aqui, ó, aqui ó, olha para mim. ó. Olha aqui, ó. olha ó, ó, ó a corrente. Corrente, firma. Viva a corrente. Olimambu, olimba. Olimambu, olimba. Tiendra. Lula, lula, lulu, lula, lá Olimambô, olimba Olimambô, olimba Lula, lula, lula, lula, lá Olimambô, olimba Olimambô, olimba Tien de pa em mas vai vai marchando vai andando vai vai andando vamos descer olinda olinda olinda lula livre lula lula lula lalá lula Olha, o Lula é mais do que se vê nele. O Lula é um xamã. O viva Lula, Lula é um xamã. viva Zé Celso. É verdade, tem que ter a coragem de dizer essas coisas, porque é. Ele não tem só o um poder de, de, de político, por exemplo, no nível realista, de conchavo social. Ele é um poder humano. Lula. Lula! Alegria! Lula. Lula. Lula. Lula. Lula. Lula. falou que cada um, cada um não é mais que uma ideia, não é uma ideia. A ideia não tem nada a ver. Aí ele foi, eu discordo dele. Discordo. Eu amo ele, acho ele um xamã, mas não é ideia, é uma incorporação, é macumba. Não imagina, se baixasse o talento do Lula em todos nós, meu Deus, e tem que baixar. O que tem que baixar é a qualidade humana dele, é a qualidade divina dele. O Lula é sagrado. O Lula é uma entidade muito forte. Eu acho que tem que começar a ver esse lado, porque só o lado briguento da política, às vezes, não revela o poder de, político de uma tendência na sociedade. Essa sociedade ela não deve fazer cara feia, por favor. Você vê nos programas de esquerda, as pessoas falam, ou então fica o, o programa do Haddad. Eu vi ao mesmo tempo que vi a... Daqueles bostas todos lá com as exceções Bom, mas era, era uma coisa entre, entre é, o clube do Bolinho, o clube do PT Não pode ser, tem que ser um aberto Tem que ser aberto como é o Lula Aberto para tudo né? Agora Não tem um outro xamã si. aqui Tem um outro xamã aqui que é Zé Celso Martinez correia Barulho para ele, Zé Celso Eu vou -me embora, mas ó, eu imploro para que vocês acreditem que a alegria é a prova dos nove e encontrem motivos viscerais para lutar. Não adianta motivos ideológicos. Motivos ideológicos, abstratos, não têm poder mais. O que tem poder é o poder humano, é o poder da, da expressão da vida, da verdade da vida. Da vida, vida! É uma luta de vida e morte, é uma guerra. É uma guerra, porque estão querendo nos matar. A gente tem que reagir com vida e tentar passar uma rasteira nessas pessoas, tentar antropofajar, comer esse, toda essa porcaria e vomitar, ou cagar, ou abençoar. Abençoar, melhor. Barulho para o Zé Celso! Mais barulho! Olha, eu quis falar naquela hora porque eu queria implorar para vocês cultivarem o amor, o humor e muito mais. O humor é imprescindível, o, a dança é imprescindível, o PT vai rebolar, porque o Lula rebola, o Lula tem jogo de cintura, ele vai, o Lula é grande, ele é um Lula, então você tem que ter o Lula dentro, o Lula é pinguço, é, tem todos os defeitos humanos E tem todas as qualidades divinas Então nós temos que observar esse lado E viver como ele sabe Seguir o exemplo dele no sentido vital Porque, Claro, cada um na sua área, cada um na sua jogada Cada um do seu jeito Mas deixar essa coisa carrancuda da política de lado Isso já morreu É, é, é resto de stalinismo Com todo o amor, com toda a sinceridade eu acho que a gente tem que rir disso para poder vencer isso Chamamos amamos, Celso. Gente, eu gostaria de chamar aqui Um poeta que revoluciona A periferia, revolucionando São Paulo Inspira todos nós Cadê você, Binho? Binho! Você tá aqui ainda? Binho tem que correr lá pro sarau Cadê o Binho? Tá demorando o Binho. A barulho para Binho! Esse poeta é muita responsa! É você, Binho! Obrigado, Marcelino. Primeiramente, boa noite para todo mundo. E dizer que estou muito honrado né, de você ter... Tido essa sensibilidade né, de convidar a gente, tá bom? É preciso ter muita cara de pau, Brasil, para dizer que isso aqui foi descoberto, né? Já vivíamos aqui... Já existia povos negros indígenas aqui em mil e pouco. Confederação dos tamoios, os, confederação dos, dos iroquis, os raudenoces. Vamos estudar sobre isso. É muito importante esse povo. Mil cento e pouco. E o Brasil escolheu trocar um suposto triplex por um pré-sal inteiro. Um pré-sal inteiro. Sabe que é a riqueza que era? A gente estava sentado. Eu sou ruim de matemática, mas eu fiz uns cálculos. Logo quando lançou o pré-sal, dava um barril de petróleo para cada brasileiro durante 35 anos. Quando lançou o pré-sal, eu fiz esse cálculo maluco. Isso, 20% só do pré-sal. É mais ou menos com a renda mínima do Suplicy. Vamos para o poema que está aqui. É sério. Para um juiz Só queria que não ardessem chamas Mas agora é tudo cinzas E até os cachorros não sabem onde moram mais A polícia baixou Tudo abaixo O porrete, a moral, as casas Com o velho blá blá blá Da reintegração de posse E aí vai uma perguntinha E se os guarani caiuá Tivesse em cartório, tivesse lá a polícia deles, o exército deles, o juiz Moro deles, o jornal nacional deles, o William Vac Bonner deles, o Vaticano deles, o Vaticano deles. para pedirem também a tal da reintegração de posse. Isso aqui tudo, minha gente, era terra negra e indígena. Era e é. Valeu, Binho! Obrigado! Valeu, Binho. Ué. Ué. Eu, Binho. Que ele já vai correr para o sarau que está sendo realizado lá em Taboão da Serra. Bom, eu estou vendo vários autores aqui, presentes no livro. Então, sem muita delonga, eu já vou chamar a próxima nossa poeta, Alice Ruiz. Mais barulho para Alice! Que muda tudo, né? Tá bom. É... A Igreja Católica resolveu elencar características humanas como pecados capitais, <risos> né? E é, através desses pecados capitais O sistema tem se especializado em nos manipular Então é, eu resolvi que estava na hora de dar uma estudada neles E fiquei um pouco assustada com o resultado Mas é, busquei uma virtude correspondente a cada um deles Para que a gente pudesse... Tentar se defender. É, nessa pesquisa, a primeira coisa que eu descobri, quer dizer, é claro que eles que criaram, já sabiam há muito tempo, mas que me deu um susto foi o significado, a etimologia da palavra pecado. Pecado é errar o alvo. É colocar fora de você a felicidade. Isso é pecado. Daí os sete pecados capitais, sobre os quais eu vou tentar conversar agora com esse texto, que eu não sei se é um poema, é, acho que é. é, que se chama Acertar o Alvo. Errar o alvo é pecar, buscar fora o que é de dentro. A aparência em vez da essência, preferir o artifício, esquecer do que se é, perder a naturalidade, o sentido da vida, colocar no corpo o que é do espírito, um vício no lugar de uma virtude, o orgulho, querer parecer o que não é, no lugar da humildade, saber ser filho da terra, a inveja que só existe por comparação, separando, no lugar da compaixão, sentir junto. A ira, ficar fora de si e assim perder-se, não é? No lugar da paciência, a compreensão da dor. A preguiça, não pensar, não sentir, não agir, no lugar da diligência, fazer com amor. A avareza, ignorar os meios e só ver os fins, no lugar da generosidade, fazer parte do todo. A gula, querer engolir sem digerir, no lugar da temperança, equilibrar os temperos. A luxúria, viver para os instintos, no lugar da castidade, ser de si mesmo. Pecados porque ramos de alvo, capitais porque encabeçam outros erros, Devem ser compreendidos e conhecidos, mas não reprimidos. São desejos naturais e erros se tomam o poder e assumem o controle. Nascem da tristeza de ser vazio e geram o vazio interior, que é o lugar da tristeza. A tristeza de rejeitar o paraíso, de ter sido rejeitado por ele. Um demônio ao meio-dia sem seu próprio Deus dentro. A tristeza é o pecado oculto por onde todos os outros convergem. E sua virtude é a fortaleza, a que existe entre o anjo e o leão que convivem em nós, com suavidade e firmeza. Acertar o alvo é fazer que assim seja. Bravo, Alice! Obrigado. Bravo, linda! Obrigada. Alice! É, faltou homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês Para quem me conhece, além de escritor Eu, eu criei e, e toco a duras batalhas aqui em São Paulo A balada literária há 13 anos E os homenageados da balada este ano são Alice Ruiz e Itamar Assunção Barulho para o Itamar, para Alice é, O Tiago, pessoal aí da técnica Coloca aí já o, o, o clipe Letra, poesia, clipe, mas eu queria chamar o Carlos Genó para dizer do que se trata. Vem aqui, Renó. Carlos Renó, barulho para o Renó. Boa noite. Boa noite. Bom, é... eu costumo fazer algumas letras que são musicadas por parceiros, né? como o Chico César, que está aqui. E algumas letras são meio intermináveis, assim, né? longas, mais de 100 versos, como Demarcação Já, que fizemos, Reis do Agronegócio, né, que ele já cantou aqui, Chicote. E aí eu tava com... Lá para setembro, assim, eu estava na casa de um parceiro nosso, tanto dele quanto o meu, o Mosca, lá no Rio, com quem tinha feito umas canções de amor que ele estava incluindo no repertório do disco que ele ia fazer. E eu estava com muita ocupação assim, pela frente. Né? Aí ele virou para mim, ele que normalmente só faz canções de amor ou filosóficas, né? e canções políticas, engajadas, ele nunca faz. Aí ele virou para mim, a gente estava na, na Copa dele, e falou, pois é, com tudo que está acontecendo aí, não sei se seria um o caso de fazermos, de eu fazer, ele nem falou fazer, de eu fazer uma canção comentando o que está acontecendo no país. Né? E eu, assim, quando ele falou, eu sabia que ele estava falando porque eu estava ali com ele. Né? E eu, normalmente, não faço nada rápido, tudo é muito trabalhado, com esforço tal. E aí eu fiz até que nem era comigo que ele estava falando aquilo, entendeu? Porque sabia dos, do quanto que eu tinha pela frente, né, os dois meses seguintes de trabalho, e nem dei ouvido, quis nem dar ouvidos. Só que daí, uma semana depois, já começou a coçar. Né? Aí eu já estava envolvido com a anistia por causa de uma canção chamada Manifestação, que se tornou um clipe, não é? uma canção que... Eu, Começou com uma letra minha, que foi musicada pelo Russo Passapulso, o Rincon Sapiense o Xuxa Levi. Se tornou um vídeo do qual participou também o Chicote, entre vários outros. Né? Começa com, com o Russo Passapulso, Larissa Luz, Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Criolo e Ludmilla, e daí vai. Aí começou a dar aquela coceira, né? Aí comecei a fazer, comecei a fazer e veio a e veio se tornar uma letra com o título Nenhum Direito a Menos, que está é, relacionado também com uma, com uma campanha da anistia. Né? Aí ele acabou musicando e deu no, no que deu, Aí esses, esses dodecacílabos que ele acabou musicando. Olha, nós temos bastante autores aqui, e temos também alguns convidados especiais. Então, eu vou pedir para as pessoas, os convidados aqui, e falarem o poema, é, e ser bem breve, para que a gente possa dar oportunidade aí para o máximo de autores que estão aqui. Tá? Eu quero chamar uma figura, eu acho um grande poeta, que veio de longe, veio de Roraima, Carlos Moreira! Boa noite! Lula! Sígueiro! Essa confusão entre Rorame e Rondônia é muito comum que vem da sigla RR e R.O. Eu sou nordestino e vivo na Amazônia, em Rondônia. Vocês fazem ideia do frio que eu estou sentindo? Mas não é nada comparado ao frio da moçada de Curitiba, do acampamento Marisa Letícia, Resistência, e do nosso calor humano, da nossa vontade nessa antologia poético-política, que é um marco, para mim, já na história brasileira. Quero agradecer muito a Marcelino e aude pela pelo convite. É, então, vamos lá. Se esse poema tivesse um título, seria Sete lições para estripar um homem. Homem aqui, no sentido antropos, qualquer ser humano, a história humana é marcada pela estripação alheia. Então, primeira lição para estripar um homem. Estripa-se o seu nome em praça suja, sua língua na lama, sua sombra na sombra, em cada passo um golpe de medo e no segredo que nunca houve as larvas de milhões de segredos. Segunda lição para estripar um homem, para saber sua altura, Usar a régua do porco, a régua do rato, a métrica do nojo, a balança do fogo. Cada quilo valerá menos que o outro. E cada centímetro um corpo a menos. A menos que o corpo se jogue da ponte ou do porto. E poupe o inútil trabalho da vila de matar um homem morto. Terceira lição para estripar um homem. Não se estripa um homem só, estripam-se os avós e netos, amigos, silêncios e objetos que cercam o homem a ser estripado. E tudo deverá caber no mesmo saco, o um mundo inteiro reduzido ao suposto fato de que tudo retornará ao nada de que foi originado. Quarta lição para estripar um homem. Estripa-se a palavra do homem O dito, não dito, interdito Naquilo que sendo fala também cala o que o torna homem Sua palavra de homem Que agora estripada vale nada Ou menos o que a pele diria a faca Bem-vinda senhora, sinta-se em casa Quinta lição para estripar um homem Após estripado, lança-se tudo no fosso do fundo do calabouço, entre outros tantos estripados, carcaças de sonhos, pedaços de loucos, para que até o fim dos tempos de nenhum corredor possa brotar o vivo reflexo de seus olhos. Sexta lição para estripar um homem. A vila inteira deverá lavar a praça, as ruas, as casas, as igrejas, as estradas e a própria vila deverá mergulhar e manchar o rio com vermelho que escorrer de suas roupas pálidas e queimá-las numa fogueira imensa. E caminhar em luz e em silêncio, cada um em direção à cova de sua casa. Última lição para estripar um homem. Verificar com exato cuidado se a baleia não quer vomitá-lo. Se não possui uma flauta de pedra ou uma antiga lira afiada que faça arrepiar a terra. Neste caso, <risos> foi inútil estripá-lo. Multiplicado, mil partido, libertado Ele rompe a corrente do tempo E atinge maior o outro lado Inútil, o sono da vila Enquanto canta o estripado Barulho para Roraima, poeta! Mais barulho! Valeu! Lula livre! Obrigado, querido! É, agora não é um chamado, é uma pergunta, não é um chamado, é uma pergunta. A Roberta Estrela Dalva está gravando Manos e Minas, ela já chegou, só para saber. Lucas Afonso está por aí. Tá bom, Lucas, fica aí ligado que eu te chamo já, que eu vou chamar um outro parceiro aqui da luta, participou desse projeto aqui com a gente. Gero Camilo, cadê você? Mais barulho para o Camilo, grande ator, escritor, poeta... Ó oh, oh, Deus, velho Deus dos homens Eu quero ser tambor Ó oh, Deus, ó oh, Deus, velho Deus dos homens Eu quero ser tambor Tambor já tá velho de gritar Tambor já tá velho de gritar Tambor já tá velho de gritar tambor. Ó oh Deus, ó oh Deus, velho Deus dos homens, deixa-me ser tambor. Ó oh Deus, ó oh Deus, ei, hey! velho Deus dos homens, eu quero ser tambor. Tambor já tá velho de gritar. Tambor já tá velho de gritar, tambor... Ei, Ney. Tambor já tá velho de gritar... Sobre naturalismo na arte. Naturalismo é gênero de classe. Não existe naturalismo no negro açoitado no pau de sebo. Não existe naturalismo na estudante no pau de arara. Não existe naturalismo no estrangeiro deportado. Não existe naturalismo na nordestina sulificada. Não existe naturalismo no palestino excomungado. Não existe naturalismo no artigo feminino. É tudo uma questão antinatural. O que lê, não escreve a cartilha. Apenas edita, copia, o que a maioria nem sabe se é de sua cria. E a mais-valia, naturalmente, se apropria. Naturalismo é a cartilha dos bons costumes da burguesia. Obrigado. Lula livre. Lula livre! Eu quero dar um recado que Tem bastante gente aglomerada ali em cima Tem bastante lugar aqui embaixo viu? Quem quiser descer um pouco Chegar mais próximo Tem lugar aqui Eu quero lembrar que é, Que infelizmente não pôde estar aqui com a gente Mas nesse livro Lula Livre, Lula livre Nós temos um dos maiores Poetas brasileiros vivos se não o maior, Augusto de Campos. Que fez questão de mandar dois poemas. Foi um dos que respondeu mais rapidamente o nosso convite. E os poemas estão sendo projetados ali. Ó, nesse momento, ó. Que equipe incrível! <risos> Quero dizer também que tem várias pessoas que, que não têm textos, né? têm cartons, têm fotos, estou vendo aqui o Juvenal Pereira, tem uma belíssima foto do Lula, no um livro. Paulo Stoker, com quadrinhos. A Laerte, não sei se a Laerte está aí. É, Sandro Saraiva, enfim. A gente já nomeou aqui no início né? todos os autores. E, rapidamente, também eu quero chamar um poeta, escritor, que foi muito importante, num momento que a gente estava ali, pô, será que a gente vai conseguir, não vai conseguir juntar os autores, fazer um livro? A gente saiu para jantar é, com o Celso de Alencar também, e eles botaram a maior pilha, e falaram, não, tem que fazer esse livro. E foi decisivo. Manuel Rezog. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Quando eu elaborei esse soneto, Bem breve. É, essa figura bizarra do coronel Mourão ainda não tinha gerado um trocadilho. Porque Mourão, se a gente for analisar, é um aumentativo de Moro. E isso caiu na rede é, depois que... Mas eu já havia, é, de alguma maneira, intuído essa essa divergência de tamanhos entre, entre esses nossos pequenos déspotas, e havia feito esse soneto, não agora que ele falou essa barbaridade de, de que o nosso povo é resultado da indolência do negro com a preguiça do índio, etc. Mas, antes disso, ele havia insinuado lá atrás, eu acredito que a gente lembre, a possibilidade de um golpe militar. Então, eu, achando bizarro, que haja um novo golpe militar, porque eles foram muito sofisticados em criar um golpe midiático e jurídico. Eu elaborei esse sonetinho que vou ler agora. Não precisa de Mourão se a gente temos Mourinho. Para um regime de exceção, para tirar nós do caminho, do progresso, intervenção, para quê? Larga-se bobinho. O Moro é um agente bom. Já fez o trampo todinho Nem precisou de cachaça, futebol na Globo, igreja, de crente, maldita raça De cortina de fumaça, o MBL e a Veja Milico, pode sentar praça Obrigado é, Vanderlei Mendonça, vem cá Ô Vanderlei, vem cá, só para você receber os aplausos ele que organizou o livro com a gente, já gramou e foi roubado. Ele foi roubado. Os livros foram roubados num golpe. Roubaram dele. Mais barulho para Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Vanderlei fez um projeto gráfico também. Tudo foi feito num tempo recorde. Ele fez uma rapidez incrível. E o Vanderlei, vocês leram por aí, dos primeiros livros que foram roubados, a história é longa. Depois a gente conta. Vanderlei, vamos chamar junto aqui o próximo convidado, que é esse cara... Fantástico, um jovem aí que está agitando a poesia, o rap. É uma grande figura, um grande poeta que teve o prazer. Acabou de chegar o Paulo Lins aqui no recinto com a Flávia Helena. Um ba um... Barulho para os dois aqui, autores da antologia. Ali, olha ali. Poeta, Paulo Lins, Flávia Helena e Paulo Lins. Venha cá, Lucas Afonso, tocar o terror aqui. Barulho para Lucas. Mais barulho. Boa noite para nós, boa noite a todos a todas. Primeiramente, agradecer aí, Marcelina, a oportunidade, certo? Meu nome é Lucas Afonso, sou MC de Rap lá de São Miguel, Zona Leste, certo? Yeah. Mó satisfação. Ó, oh, ZL daquele jeito. É, vai achando. Da hora. Vou ser breve aqui. Essa poesia eu tive a oportunidade de recitá-la duas vezes ao lado do presidente Lula. Eu acho que isso pesou na hora de escolher qual que eu mandaria para o livro. Sai no livro, certo? Mais um gol contra, que muita gente comemorou É cada sete a um que cai na conta do trabalhador A mão que bateu panela não é a mão que lava panela Foi pra janela cantar o hino de camisa amarela E a amarela morre de medo de encontrar Favela na lista de aprovados no vestibular Imagina a tortura pra quem apoiou ditadura encontrar a filha da empregada de beca na formatura Aí não atura, tenha calma patrão, não dá na vista Mas seu filhão se formou pedindo cola pra cotista Parece até piada do sensacionalista O filho do chefe põe no face que vagabundo é artista, bolsista, cotista, grevista mas um gol contra, faltou passar na tela um informe De que time era a camisa debaixo do uniforme do juiz Que foi conivente e pouco diz sobre o golpe que a democracia tomou no nariz Com tudo transmitido em rede nacional Com apoio da TV, do rádio, da revista, do jornal Foi cinematográfico, até escute legal. Um abraço para quem botou fé no japonês da federal. Ficar esperto com dengue, zika, chikungunha. Mas olho aberto com Temer, Aécio, Eduardo Cunha. São livros de alto calibre que a quebrada empunha. E acredite, golpista, a gente arranca na unha. Terceiro turno. Não passaram nas urnas. Aliás, não conseguiram explicar a lista de furnas. Quem levanta o castelo, quem acumula o fortuna. A história dessa terra ainda tá cheia de lacuna. Vai, vendo? Certo dia, estive em uma manifestação. Tomei um soco na cara no meio da confusão. No outro dia, jornal, me vi na televisão. Policial agredido com cabeçada na mão. Os fins não justificam os meios de comunicação, se a versão de quem oprime vira a nossa opinião É fácil confundir quem bate com quem te estende a mão Se te oferecem o céu, te empurrando pro chão, não vai fazer gol contra e sair comemorando pelo amor Até torturador tão homenageando Dois mil e pouco, o sato sai pelos canos, o opressor tem medo de ver o oprimido levantando e batendo no peito, gritando, é nós, nosso povo sagaz, desespero pro algoz, mas eles venceram, sinal fechado para nós. Ainda vivemos como nossos pais ou nossos avós Exalto a voz, solto meu verso na rua Correndo o risco do após, sozinho em noite sem lua Sei que a maldade é veloz, o mal também não recua Mas não estamos a sós, a luta continua Lula livre! Lula livre! Eu só quero avisar que só quero avisar que depois aqui quando terminar aqui a gente vai estar aí autografando para vocês, a gente se abraçar e beber uma cervejinha. Vamos oh, lá, amigo, acabou aí. de chegar um recado aqui que o Lula vem autografar também. É, bom, eu quero chamar agora um, um nosso convidado especialíssimo, está sempre junto com a gente nos momentos cruciais. Eduardo Suplicy. Nós chamamos barulho para o Suplicy. Uh! Parabéns, Marceline Freire e Ademir Assunção, por esta iniciativa tão significativa. Eu queria dizer uma palavra em primeiro lugar, Chico César, a aqueles companheiros do MST de outros movimentos sociais que já estão, salvo engano, hoje é o 14º dia de greve de fome, que gostaria de citar até para homenagear o Jaime Amorim, o Vilmar Pacífico, a Zonalia Santos, a Rafaela Alves, o Frei Jorge Gorgen, o Luiz Gonzaga GG e o Luiz Gonzaga seu irmão GG, querido GG e o Leonardo Soares que inclusive estiveram conversando com o ministro Ricardo Lewandowski, que disse que avalia que a justiça poderá se fazer o próprio professor Dalmodare Elogiou a, a atitude de Ricardo Lewandowski, como que dando esperança. E eu, que aqui fui convidado para falar em nome da direção do Partido dos Trabalhadores, quero assinalar que há, inclusive, aqui a, a Juliana Cardoso, o Adriano Diogo e. Quem mais? mais? alguns que são candidatos aqui. Quem mais está aí? Se me falarem, quem mais está que serão candidatos? E, a, e eu quero. Acho que é importante que o Lula lá da sua do seu quarto cela em Curitiba possa ouvir o, como muito. Todos os dias tem dito o pessoal que vai lá no acampamento, Marisa Letícia, que possam ouvir o um nosso boa noite, tá bom? Boa noite, Lula! Boa noite, Lula! Quero... Lula livre! Quero lhes dizer, por tudo que eu conheci o Lula desde.. era agosto de. Ah, obrigado. Era agosto de 1976 e o Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos lá de São Bernardo de Adema e tinha um assessor que era quartanista de economia. Oswaldo Cavinato, que disse, era um assessor do Diese, junto à direção do sindicato, e certo dia ele disse: Olha, eu não era parlamentar, olha, o Lula, hoje vai falar na minha faculdade o professor Eduardo Suplicy, que escreve na Folha aqueles artigos, e professor da FGV, você não quer assistir, e o Lula foi lá. E eu falei, então, era os anos 70, do tempo em que o Brasil crescia tanto no regime militar, mas com fortíssima concentração da renda e da riqueza, e, aquela, e de uma velocidade muito forte de diferenças entre ricos e pobres. E, e eu disse é, o quão seria importante que, caso eles, estudantes de economia, um dia se tornassem ministros, agissem de forma diferente, como, por exemplo, Delfi Neto, Roberto Campos, Mario Henrique Simen, Simons, ministros da época, que dialogavam muito com os empresários para tomar suas decisões. E eu disse, olha, quando vocês, se porventura, se tornarem ministros da economia, devem dialogar não apenas com os empresários, mas com os trabalhadores que serão afetados por suas decisões. E, assim, concluí a minha palestra. E eis que, agora, se alguém quiser fazer uma pergunta ou observação, o Lula levantou a mão e fez uma série de observações. E eis que o professor lá atrás disse o que dirá o diretor da faculdade na hora que souber que está aqui um perigoso líder sindical. E, então, o Lula ficou um pouco sem graça e, saiu da sala, ao terminar de responder as perguntas, eu saí e estava no pátio da, da, da faculdade, o Lula, Devanir Ribeiro, que o acompanhava, e o Oswaldo Cavinato. E aí começamos a conversar, e foi tão viva a conversa que o Lula falou, olha, apareça mais lá no sindicato, vamos continuar a conversar. E desde então eu... Continuei a dialogar com Lula e, inclusive, por exemplo, quando eu em 78 fui candidato a deputado estadual pela primeira vez em, em, Ber... em no estado para a assembleia legislativa pelo MDB, existia arena em MDB. É isso que um, um dia cheguei lá no sindicato e falei: será que eu posso distribuir o meu panfleto? Um candidato necessário é que, quando vocês forem à porta de fábrica, sim, você vem às cinco e meia da manhã, ajuda a distribuir o nosso jornalzinho, o João Ferrador e distribui a o seu panfleto. E assim fui me tornando cada vez mais amigo deles e tive a honra de ter o Lula conversando comigo e com o Ju José Afonso da Silva, do secretário dos Padeiros, num diálogo colocado. Eu lancei o livro, meu livro, Compromisso de Artigos da Folha, no calçadão da Rua Barão de Tapetininga, em frente à livraria e editora Brasiliense, que havia editado meu livro. E ali, convers... foi assim, num, num balcãozinho... Três cadeiras, eu e conversando com dois líderes sindicais, e depois um dos diretores do sindicato, que estava lá presente, Oswaldo Barger, disse, olha, neste diálogo, o Lula, conversando com você e com o Afonso da Silva, foi a primeira vez que o Lula... Ah, de... Ah, construiu a ideia da formação do Partido dos Trabalhadores. E, e isso está, inclusive, no meu livro Renda de Cidadania, a saída pela porta, reproduzido. E, então, mais e mais passei a dialogar com o Lula em tantas vezes, quando ele e 12 outros líderes sindicais foram em cursos na Lei de Segurança Nacional. Eu... A, em 1979, primeiro ano de deputado estadual, entrevistei os 13 e daí fiz um discurso na Assembleia Legislativa sobre a história dos 13 sindicalistas que foram em curso na Lei de Segurança Nacional. E naquele ano, além dos metalúrgicos terem... Muito obrigado. Rogério, Obrigado sem Além dos, dos metalúrgicos, os lixeiros, os professores entraram em greve Quando havia algum problema como ofensa aos direitos humanos Rapazes sendo maltratados na FEBEM Eu era chamado pela presidente do movimento em defesa do menor A linha Junqueira para ir a a FEBEM e a LIIA, e tantas coisas assim que fizeram com que extintos MDB e ARENA, no segundo semestre de 79, pelo general Geisel, eu fui convidado com mais cinco deputados estaduais eleitos pelo MDB para participarmos da fundação do PT, e ali eu li aqueles o Estatuto do Partido, elaborado, dentre outros, por Plínio de Arruda Sampaio, e me senti muito identificado com os propósitos de fazer deste país um um país mais justo, igualitário, por formas democráticas e dando voz e vez aos que, por tantos anos, não tiveram. E participei da fundação do PT e, em tanto em todos os diálogos que eu tive nesses mais de 40 anos com o presidente Lula, em todas as ocasiões que eu, com ele, dialoguei a respeito de problemas que estivessem acontecendo, eu ouvi dele, olha, para nós, do PT, Eduardo, a questão ética é fundamental. E tantas vezes, eu hoje fui no velório do... Cláudio Weber Abramo, filho de Cláudio Abramo, meu grande amigo, que até me convidou um dia para escrever na Folha. E vi lá tantas vezes tantos amigos e seus familiares, e eu quero também fazer uma homenagem a ele, porque é uma coisa que eu abracei como coisa de, do programa do PT, de sempre estar defendendo a transparência em tempo real como melhor forma de prevenir irregularidades e, e prevenir atos de corrupção e tudo. O que eu quero lhes dizer é que, pelo testemunho destes mais de 40 anos, junto ao Lula, não sei tudo o que ele fez, mas eu tenho a confiança de que, sendo dado a ele a oportunidade no Superior Tribunal Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, juntamente com os seus advogados, inclusive é, com a, alguns dos melhores advogados, que, e, e que ele terá a condição de comprovar, junto aos ministros, que, diferentemente daquilo que Sérgio Moro e outros disseram, é, com base em presunções, mas sem apresentar provas efetivas, e ele poderá, então, comprovar que não cometeu qualquer ato ilícito, de muito menos de enriquecimento ilícito. E, portanto, eu tenho assim a confiança que quero comungar com vocês de que será possível que nessas próximas semanas... O Lula, então, perante o Supremo Tribunal Federal, comprove a sua inocência, seja declarado inocente e daí poderá o povo brasileiro ter a oportunidade de votar num presidente da República com total liberdade de escolha. E lembremos-nos que das das campanhas pelas diretas já, nos anos 83, 84, eu participei do primeiro comício das diretas, lá diante do estádio municipal do Paquembu, na Praça Charles Miller, é, com e depois tamanho foi o sucesso daquele comício com 30 mil pessoas, que o próprio então governador Franco Montoro, designou o seu secretário da Cultura, Jorge da Cunha Lima, para com José Dirceu, que era nosso coordenador, secretário-geral, para organizar a campanha da direta já, o primeiro comício depois daquele foi na Praça da Sé, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, com mais de 100 mil pessoas, e daí se alastraram os comícios por todas as grandes cidades brasileiras, na Candelária, no Rio de Janeiro, um milhão de pessoas, no Anhangabaú, 21 de abril, um milhão de pessoas, e ali estavam Miguel Arraes e Sobral Pinto, e Milton Nascimento, e Geraldo Vandré, e Chico Buarque. Fafá de Belém e tantos dos melhores cantores e artistas que fizeram com que todos nós vibrássemos ao lado de Ulisses Guimarães, o Lula, Miguel Arraes e tantos outros. Que, Ou seja, aquela vontade imensa, dia 25 de abril de 84, infelizmente, eu era até deputado federal, Testemunhei quando faltaram 22 deputados para aprovarmos a emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria a eleição direta para presidente, mas, felizmente, em 88, houve a definição de eleições livres e diretas para prefeitos, governadores e presidente da República. Em 2014, nós tivemos a sétima eleição direta quando Dilma foi eleita com 54,5 milhões de votos, e, e eu sou testemunha também de que ali nos palanques, em 2014, ao lado de Lula, de Dilma Rousseff, estava Michel Temer defendendo os programas que Dilma Rousseff estava defendendo conosco, e eu estava no palanque. E eis que, então, além de fazer tudo para derrubá-la, ele assume a presidência e coloca um programa inteiramente diverso daquele que ele havia defendido ao lado de Dilma. O oh, pista! E, então, portanto, eu, eu quero lhe dizer, eu tenho, assim, a convicção de que nós iremos conseguir que Lula seja julgado, mas que a justiça haja com correção. Posso ouvi-lo com toda atenção, declará-lo inocente e assim termos Lula livre, e Lula inocente, e Lula presidente! Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Não vamos desanimar, hein? O Lula está lá ouvindo o nosso recado, o nosso boa noite aqui. Então, Lula livre! Lula é livre! Lula livre! Agradecer a Clarice que está ali nos ajudando, apoiando na venda dos livros. Um aplauso para Clarice. Obrigado, querido. Esgotaram os livros. Caramba, que maravilha! site Lula Livre que maravilha site Lula Livre, Lula livro. Com, instituições que quiserem o livro é só se inscrever lá que a gente consegue fazer o livro e distribuir lá onde se inscreve desculpa, mas há uma coisa que eu quero lhes falar na última sexta-feira foi realizado o um entendimento entre a Atenção, Prefeitura gente. e todos aqueles que lutavam pelo Parque Augusta para que pudesse a prefeitura realizar um intercâmbio com as duas empresas de investimento imobiliário que elas vão poder realizar construções mais altas com direito de construção em outras áreas que eles ah, tenham, mas com isso será colocado, vai ser formado para valer o Parque Augusta, não muito distante do Parque Augusta, São Paulo tem esta área formidável e que se está votando, está se apreciando na Câmara dos Deputados o projeto do Parque do bixiga que se efetivamente for aprovado, permitirá ao José Celso e às suas queridas arquitetas, Marília e Karina, realizarem o sonho, o projeto da Lina Bobardi, de fazer desta área toda um verdadeiro Anhangabaú da felicidade. <risos> e na sexta-feira passada, eu tive a oportunidade de acompanhar José Celso no diálogo com o secretário da Casa Civil, Eduardo Tuma, do governo, Bruno Covas. Não, foi isso, não é? Falei. Foi, sim. E, e, na ocasião, nós conversamos a respeito de que será perfeitamente factível para a prefeitura realizar algo semelhante ao que foi feito com o Parque Augusta, de maneira a viabilizar o Parque do Bexiga e, essa e a expansão deste maravilhoso teatro-oficina que nos proporciona tantas ocasiões de luta pela liberdade, pela democracia e por justiça. Divo teatro oficina, divos José Celso! Olhe, eu não tenho dúvidas que estamos Vamos numa chamar noite o próximo. histórica. Estamos numa noite histórica. Todo mundo com o livro na mão aí, por favor. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Gente, sem mais delongas, com vocês, o próximo convidado, esse parceiro maravilhoso, esse artista extraordinário, Chico César, vem cá! Mais barulho! Boa, boa noite. Eu trago notícias frescas dos grevistas é, de fome lá em Brasília. Tive ontem com eles, é, fui visitar, inclusive, meu irmão, GG. Eles estão bem, estão bem cuidados é, com massagem, é, reiki, tomando bastante água, chazinho também, é, sol. É, eu aconselhei que eles cada vez fizessem menos atividades, saíssem e tal, mas bom, eles são, eles estão bem conscientes e bem, bem, bem cuidados e tal. Então, para mim, eu fiquei tranquilo porque estive lá com eles pessoalmente foi, foi, foi uma alegria para mim é, encontrar com, com, com eles vou ler aqui para vocês rapidinho esse poema que escrevi no dia 24 de janeiro voltando de Porto Alegre de uma atividade grande que nós tivemos lá é, com a presença do próprio Lula, Dilma, Manuela né? é, nós estávamos ali na véspera do, do, do julgamento por aquela turma lá de Porto Alegre. Chama-se Cruviana. Aos idiotas, antipatriotas, vendilhões do templo nação, digo, não. Aos canalhas e a toda tralha que odeia quem trabalha, digo, vez, chegará a vossa vez e a vocês restará o lixo da história. Ao juiz, magistrado, palmandado, atolado na toga alugado, te digo, Infeliz, meretriz, algoz, vorais, tua alma sem paz, Tua casa sem calma, tua palma apalmatória, Tua fala fina, alegrando a escória, Teus dias de triste glória, tudo finda, E ainda tua gala espúria, Aos donos das TVs e dos jornais, Aliás, não digo, grito, inimigo, teu castigo com vigor virá e vigorará a falência, a concordata, o preço da cocaína, a fuga de anunciantes e as empresas claudicantes, mediante e mendicantes a ruim ruína. Ao construtor do novo e seu motor, digo, amor, amante, avatar, avante, irradia, radiante, a ira que doravante empinarás, pelas ruas, que todo pelego em desassossego se torne assustado. Para dormir, um olho aberto e outro fechado. Para comer, temer o veneno. Para trepar, temer o punhal. Em todo pipoco, esperar a bomba, a bala, o terror. Que a cruviana do tempo sopre e alopre até arrancar os telhados de vidro. aí, Chico! Na barulho! Lula livre. Ademir Assunção, antes da gente terminar, né, chamando a Roberta, Estrela Dalva para fechar. Sérgio aqui. Mamberti. Agradecer aos outros autores e autoras, né? Diga aí, Ademir. Então, antes de chamar os nossos é, últimos dois convidados, que a gente já está aqui há mais de uma hora e meia. Não sei se já perceberam, tá bom, né? Eu quero registrar a presença... Bom, a gente já registrou dos 90 autores, aqui no início, mas tem alguns... É... Todos são especiais, claro. Mas vale ressaltar algumas presenças, como a do Sebastião Nunes, um dos nossos grandes... Cadê o Tião? Está perdido aqui, está em algum lugar? Paulo Lins está aqui. A gente já apresentou no início todos os autores, né? a gente leu o nome de todos. É... Então, sem mais delongas, eu quero chamar também o nosso convidadíssimo especial, falando aqui também em nome de, acho, dos atores né? de toda a classe teatral, o Sérgio Mambete. Boa noite. Boa noite! Prazer enorme estar aqui, Ademir, muito obrigado pelo convite, Marcelino, por essa iniciativa extraordinária, nesse tempo da liberdade, que é o Teatro Oficina. Eu acho que o Zé Celso, na fala de abertura, falou um pouco do espírito que nos move, nós artistas de teatro, de lutar sempre por essa liberdade, essa luta incansável, que tem é, vamos dizer feito parte da nossa vida durante todos esses anos, né Zé, e que nos alimenta e que nos dá esse prazer enorme de também estar em contato com vocês que são o motivo de que da gente poder estar acreditando e falando de esperança, não de uma esperança sem luta, uma esperança com muita luta, mas com muita certeza também de que nós teremos Lula presidente Eu acho que nesses dias em que os poetas se levantam para trazer a sua voz de apoio a essa luta nossa, eu acho que cada vez mais nós temos que nos unir com toda a população. Eu tenho visto manifestações extraordinárias através das redes, é, movimentos por todo o país, as pessoas estão nas ruas, embora a grande imprensa não divulgue, mas o Brasil quer Lula livre, o Brasil quer Lula presidente. E, no dia 15 de agosto, nós vamos estar em Brasília para homologar a candidatura de Lula a presidente. Então, é o momento de nós estarmos juntos, estarmos nas ruas, estarmos nos manifestando nos teatros, nas praças, para que a gente possa fazer com que esse Brasil possa ser o Brasil dos nossos sonhos. É preciso sonhar, sonhar alto, mas principalmente ter a certeza de que a gente pode fazer esse sonho ser realidade. Esperança, mas com muita luta. Muito obrigado, gente. Lula livre, Lula presidente. Uh! Lula, Lula, olê, olê, olê, olá. Daqui a pouco a gente se abraça, toma uma cerveja, ensaia, assina livro de quem quiser A gente vai assinar livro, vai fazer tudo É que a hora vai se estendendo e a gente precisa né, beber e gritar muito E ainda dá boa noite ao presidente Sem mais delongas, aí aqui é a nossa querida parceira, amiga Sempre de muitas muitas lutas Agradecer a todos os autores e autoras Agradecer o Jorge Alange Filholini ali Viu? Jorge, Alan Chilholini, Thiago, Salgueiro, muito obrigado. Toda a técnica aqui do Teatro Oficina, obrigado, Clarice, obrigado todo mundo. Vamos agora, sem mais delongas, Roberto Estrela Dalva! Mais barulho! Salve, salve, da licença aqui, Evoé, dá licença, Excelso, Celso, nessa, lá nessa pista maravilhosa, é muito bom realmente... Vir encontrar todo mundo, porque daí a gente vê que a gente não tá sozinha, que não estamos sozinhos. Vale muito vir olhar um nos olhos dos outros e falar assim: estamos juntos e vamos seguir. Porque eles tentam derrubar, como já tentaram derrubar isso aqui. E vão tentar derrubar, e vão tentar te derrubar. E se tentarem te derrubar. Não deixa, não deixa, deixou deu com a cara no muro e gingue, mexe os pauzinhos e dá os seus pulos Se a chave não tá no chaveira, romba o portão e serra as barras dessa cela feita de dor escuridão No desampar amperagem da revolta é mil volts, temperatura do sangue bombando é mil grau E suportar a pressão é trabalho de herói, mas se zumbi somos nós Não é mais pessoal, que tal sem saber se amanhã vai ter chão para pisar, prosseguir, caminhando sempre em frente, sem olhar pra trás na fé que esse mundo vai ser justo e bom pra viver em paz sem senhorzinho Sem capataz, sem pau, nem cachorro correndo atrás Geral na calada, sem tiro, sem mágoa, sem solidão Pai desconhecido, escola vazia, sem choro, nem vela ou caixão Sem fome ou intriga da oposição Então, falar é fácil, eu sei, isso não é sermão Que a escolha encolha se não tem opção Que o caminho bifurca e turva a visão Mas o guia tá no peito e se chama coração Junta todo mundo pra somar E não tem mais eles e vocês Agora é nós, porque só juntos que se combate a estupidez Bota a boca no mundo Contra o desamparo e a escassez Eu venho pra oficina, eu venho pra pista Gritar, lula livre E aqui não vai ter boi pra golpista É muita ideia que vem, mas precisamos colocar em prática E além de grana, precisamos de gana Estratégia e tática Pois ainda não encontramos a fórmula mágica E é preciso desapegar do passado Virar o disco, virar a página Superar o sistema binário Ampliar o vocabulário Plasmar vitória na maior disputa que é pelo imaginário Nova luz, novas diretoras Novas roteiristas, novo cenário Pois não adianta alegar A nova era chegou, ela é real e se chama aquário E se isso for só poesia e o peito não para de sangrar Se as palavras não derem conta E nada mais adiantar Se é como a selva e me wonder How you keep going under Dá um play no Steve Wonder E deixa a roda girar Lula livre! Lula, Lula livre! livre! Lula, Lula, livre! livre! Lula, Lula livre! Lula, Lula livre! Lula livre! É nós, vamos é... junto, lá presidente, caralho! Ruganta Estrela da Alva. Eu sinto que o Brasil nesse momento, como está acontecendo aqui agora, está vivendo uma primavera, está caminhando para uma primavera, e nós não vamos deixar que se repita o AI-5, agora em 2018. Eu acho que tem uma situação nazista, mas que a gente pode vencer. Nós vamos fazer, olha, dia 16 de agosto, 57 anos, e no dia 28 de setembro, o dia que termina as eleições, nós vamos botar em cartaz, espero, com Roda Viva, comemorando 60 anos de vida. 60 anos de vida. Eu acho que o teatro traz... Eu, eu, eu vou cantar uma música que muita gente deve saber. Vamos cantar, canta comigo. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flu. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor A primavera é quando ninguém mais espera E, e desespera, desespera tudo em flor A, A primavera é quando ninguém, é quando ninguém acredita, acredita e, ressuscita e ressuscita por amor Autores, aqui no palco, por favor, autores e autoras, por favor Vem todos os autores que estiverem aí eu queria chamar todos os autores que estiverem presentes para vir aqui para o palco. Paulo Lins, Diana, Sebastião. Porque eu queria fazer um momento especial. Aqui eu estive em Curitiba, no sábado, e tem o pessoal da Vigília Lula Livre, que é um pessoal incrível. Lembrar o nome aqui do Pedro Carrano, que é um dos coordenadores da Vigília, em frente ao prédio da Polícia Federal, onde Lula está preso, preso político. E todos os dias, todas as tardes, todas as noites, eles dão um bom dia, presidente Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Jorge, Thiago, todo mundo que trabalhou, o pessoal da oficina. Então, todos os dias eles dão o é, um bom dia, boa tarde, boa noite, 13 vezes, presidente Lula. Então, nós vamos repetir esse ritual para que ecoe lá em Curitiba, a Fundação P.C. Abramo está transmitindo ao vivo, aqui pelo YouTube. Aliás, agradecer a Fundação P.C. Abramo que fez essa tiragem. Então vamos lá num boa noite, presidente Lula. Pelos 36 milhões de brasileiros que saíram da miséria, boa noite, presidente Lula! Boa noite! Pelos negros, índios e brancos pobres que ingressaram nas universidades. Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Pelos pobres que passaram a viajar de avião. Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Pela profissionalização das empregadas domésticas reconhecida como profissionais. Boa noite, Presidente Lula. Boa noite, Presidente Lula. Pelas milhões de cisternas que levou água a milhares e milhões de lares, principalmente do semiárido do Nordeste. Boa noite, Presidente Lula. Boa noite, Presidente Lula. Pelo incentivo à agricultura orgânica, que não usa veneno. Não é remédio, não, como diz o outro lá, né? Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Pelo luxo de termos tido o um ministro da Cultura do nível de um Gilberto Gil. Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Pelos médicos para todos, cubanos, uruguaios, venezuelanos. Boa noite, presidente Lula! Pelo respeito que o Brasil ganhou no exterior, boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Pela alegria, boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Pelo tesão, boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Pelo bom humor, que é a prova dos nove, boa noite, presidente Lula. Boa noite, Presidente Lula! E finalmente... <risos> e finalmente, pela sua liberdade, Presidente Lula, e pela de todos nós, boa noite, Presidente Lula! Boa noite, Presidente Lula! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Valeu, pessoal! Muito obrigado! Muito obrigado! Boa noite a vocês todos e todas! Obrigado!